Olha gente, eu tô decidido a testar esse YouTube Shorts e ver se ele tá realmente quebrado e bugado como tá todo mundo falando Seguinte, no 3 coloca o vídeo em 0.25x 1, 2, 3 Não. Não. Não. Não. Não. Pronto, agora a gente tá falando normal, minha voz é normal E no próximo 3 coloca o vídeo em 2x 1, 2, 3 Oi gente, eu tô em 2x Vamos ver se... Isso aqui vai bugar realmente ou não? Digita agora nos comentários. Gado. Um. Dois. Três. Pronto. Agora minha voz está normal. E vamos ver se o YouTube vai bugar mesmo. Se esse vídeo pegar mais views que meus outros vídeos, está comprovado. O YouTube Short está quebrado. Deixa o like e se inscreve no canal.